Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora mais uma aula de matemática. E nessa aula, vamos resolver um exemplo sobre fatoração usando divisão de polinômios. Esse exemplo diz o seguinte: o polinômio p de x igual a x mais 9x2 menos 108 possui um fator igual a x mais 6. Reescreva p de x como um produto de fatores lineares. Pause esse vídeo e tente fazer isso. Ok. Tentou? Vamos fazer isso juntos agora? Como a questão nos fornece um dos fatores, o que podemos fazer aqui é o seguinte, tentar ver o que acontece se a gente dividir P de x por x mais 6. Fazendo isso, o que teremos como resultado? Bem, parece que ainda teremos uma expressão quadrática, mas aí poderemos fatorar isso de alguma forma e, aí, com isso, obter um produto de fatores lineares. Bem, vamos fazer isso aqui. Vamos dividir x x³ mais 9, 9x ao quadrado menos 108 por x mais 6. Inicialmente, dividimos o x3 por x, aí teremos x. Ao quadrado. Multiplicamos agora o x2 por x e por 6. Aí teremos aqui x3 mais 6x. Ao quadrado. Subtraindo o que a gente tinha pelo que temos agora, podemos anular o x3. E 9x ao quadrado menos 6x ao quadrado é igual a 3x. Ao quadrado. Aí descemos o menos 108. Agora dividimos o 3x2 por x. Com isso, teremos apenas 3x. Multiplicando 3x por x mais 6, teremos 3x2 mais 18x. Subtraindo o que a gente tinha com o 3x² x mais 18x, anularemos o 3x² x e ficaremos apenas com menos 18x. Aí, descemos o menos 108. Agora, dividimos o menos 18x por x. Com isso, teremos menos 18. Multiplicando o menos 18 por x mais 6, teremos menos 18x menos 108. Subtraindo o que a gente tinha com o que encontramos aqui, anularemos o menos 18x e o menos 108. Repare que não teremos resto, isso é ótimo, porque assim podemos reescrever o nosso polinômio P de x como produto entre o nosso fator x mais 6 e o que encontramos como resultado, ou seja, x x² mais 3x menos 18. Repare que ainda não terminamos, porque isso não é um fator linear, isso ainda é quadrático. Então, para fatorar isso, podemos pensar em dois números que, ao somá-los, encontraremos 3, e, ao multiplicá-los, encontraremos menos 18. Eu vou precisar de sinais diferentes. Então, o óbvio aqui é 6 positivo e 3 negativo. Afinal, 6 positivo mais 3 negativo é igual a 3 positivo, e 6 positivo vezes 3 negativo é igual a menos 18. Enfim, a gente pode reescrever tudo isso aqui agora como produto entre x mais 6, x mais 6,